na década de 1980 e 1990 michael jackson era chamado de o rei do pop e não era só na música que ele era rei televisão cinema jornais revistas todas as mídias eram dominadas por michael jackson mas faltava uma os videogames no vídeo de hoje nós vamos saber como que foi a criação e desenvolvimento de moonwalker o passo de dança barra filme Barra jogo de Michael Jackson Vamos saber como que foi o acordo entre Michael Jackson e a SEGA Como que Michael Jackson reagiu E é claro que nós vamos saber tudo sobre o jogo Moonwalker Principalmente a versão de arcade Mas é claro que a gente vai falar da versão de Mega Drive e de Master System E fora outras que tiveram por aí também Nós vamos descobrir tudo isso juntos Eu e você E é agora Então, bora! Michael Jackson sem dúvida dispensa apresentações. Mesmo depois de décadas da sua morte, ele continua sendo uma figura global da cultura pop. Suas músicas são reconhecidas no mundo todo, assim como a própria figura do artista e o mito em torno dela. Michael Jackson nasceu em 1958 e, com apenas 6 anos, iniciou uma carreira profissional ao lado dos seus irmãos na banda Jackson 5. Sete anos depois, partiria para a carreira solo e em 1982 lançariam o álbum Thriller com impacto gigantesco na música na mídia e na indústria cultural pavimentando o caminho para que fosse reconhecido na época como o rei do pop mas não é da vida da música ou das excentricidades de Michael Jackson que falaremos aqui mas sim de um game que teve a sua participação não só como personagem jogável mas pessoalmente no próprio desenvolvimento estou falando de Moonwalker e se você pensou no jogo de Mega Drive pense novamente Embora Moonwalker de Mega Drive seja um clássico, é de outro jogo da Sega que falaremos, o Moonwalker dos Arcades, que não é simplesmente outra versão do jogo de Mega Drive, mas um game completamente diferente. Mas antes de entender o seu desenvolvimento, temos que fuçar a relação pessoal de Michael Jackson com os games. Michael Jackson e os videogames hoje em dia é relativamente comum vermos pessoas famosas as chamadas celebridades falando de videogame ou se divertindo com seus jogos preferidos em suas próprias redes sociais é algo popular e que garante simpatia de boa parte do público mas as coisas eram um pouco diferentes na década de 80 e 90 videogames eram vistos por muitos como brinquedos infantis e não como uma mídia assim mostrar-se publicamente como um gamer não era algo tão comum entre os famosos mas michael joseph jackson era um artista em comum o cara não era só gamer mas um grande colecionador de arcades e consoles no seu rancho neverland ele tinha inúmeros consoles de várias gerações incluindo alguns estranhos como o próprio virtual boy mas tinha também mega drive nintendo 64 dreamcast playstation e vários outros além de mais de 100 arcades originais que iam desde clássicos como Pac-Man até as versões mais completas de gabinetes de jogos, como Virtual Racing. Resumindo, o cara tinha um game center particular com centenas de arcades e estações construídas para cada console. E ele não era apenas colecionador. O cara passava horas jogando quando não estava nas suas turnês e mantinha-se antenado com as novidades do universo dos games. Inclusive, ele estava presente na famosa E3 de 1995, quando o Sega Saturn foi lançado e o preço preço e data de lançamento do PlayStation anunciados o famoso evento 299 que eu já contei aqui no canal ele foi ao evento como convidado de ninguém menos que Mickey schoolhoff então CEO da Sony Michael Jackson passou a maior parte do evento nos bastidores pois sua presença se percebida pelo público poderia gerar correria e baderna mas dizem que ele chegou a ser visto experimentando uma jogatina no arcade Ridge Racer que estava naquele evento um artista multimídia. Porém, sua participação nos games iria muito além das jogatinas e do colecionismo. Para entender essa história, temos que considerar que Michael Jackson, muito antes da internet e das redes sociais, já era um artista multimídia. Sua presença ia muito além da música e do mercado fonográfico. Em 1982, o artista tinha lançado o álbum Thriller, contendo a música de mesmo nome, que recebeu um videoclipe que era um verdadeiro curta-metragem. Uma grande produção com um enredo, uma atmosfera e uma coreografia, que o transformaram num ícone instantâneo da cultura pop. Se você viveu na época, é impossível não se lembrar de Michael Jackson dançando com os zumbis. O clipe também influenciou a maneira como faziam as divulgações dos videoclipes. Antes de Thriller, os vídeos musicais se resumiam a quase sempre os artistas tocando e cantando com alguns efeitos especiais. Com Thriller, Michael Jackson mudou o modo como se divulgava a música e alavancou o canal de TV. MTV, MTV, thriller ainda é hoje o álbum mais vendido da história, depois dele Michael Jackson estava nas rádios na TV, nos jornais, na publicidade e tinha parcerias com grandes empresas, o próximo passo seria conquistar as telonas algo que viria na forma de um filme, que levaria o nome de um passo de dança, que Michael tinha tornado popular, o Moonwalker o longa saiu em 1988 e não tinha uma narrativa muito contínua, parecia um mosaico de vários videoclipes musicais contemplando diversas fases da carreira do artista animações efeitos especiais e poderes mágicos por parte de michael que se transforma num carro num robô e até mesmo numa nave tudo isso com um enredo base em que o astro deveria salvar crianças de um traficante de drogas chamado Mr. big e sua gangue que queria sequestrar os pequenos como parte do plano para dominar o mundo viciando toda a população com suas drogas Começando pelas crianças. Sou estranho, né? Mas pensa comigo. Um herói com poderes especiais... Crianças para serem salvas Um vilão extremamente genérico Junto com sua gangue E uma ótima trilha sonora Parecia a receita para um bom beating up Como tantos que surgiam no fim dos anos 80 Foi justamente isso que a SEGA também pensou A partir do filme Michael Jackson chegaria em outra mídia em ascensão Os videogames Estava na hora da participação de Michael Jackson nos jogos Ir além de jogar e colecionar Só faltava convencer o astro O que não acabou sendo muito difícil Produzindo um jogo com Michael Jackson na época, a SEGA estava para lançar o Mega Drive nos Estados Unidos. E preparava um marketing agressivo. Para que o console tivesse mais sucesso que seu antecessor. O Master System. Na tarefa de bater o NES. Nintendo Entertainment System. Parte da estratégia da SEGA. Envolvia licenciar jogos baseado em personalidades famosas do esporte. E também da indústria cultural. Assim o console chegaria no país. Associado com fama e prestígio dessas celebridades. Nesse sentido... Talvez a aposta mais alta da Sega tenha sido uma proposta ao rei do pop. Al Nielsen, que na época era diretor de marketing da Sega of America, conseguiu uma reunião com o astro e estava nervoso. Não é todo dia que você tenta negociar com o maior astro da música pop, para que ele protagonize um jogo de videogame, ainda mais num console ainda desconhecido. Mas o que aconteceu superou qualquer expectativa de Al Nielsen. Quando ele mostrou a Michael Jackson o Mega Drive funcionando, o jogo que estava rodando era o famoso port de de Beast. E o astro reconheceu o game imediatamente. Ele tinha um arcade de de Beast e gostava muito de jogar. Nielsen não supunha que Michael Jackson fosse um gamer de verdade. Empolgado com o console, Michael não só concordou em protagonizar um game, como se mostrou disposto a participar ativamente no desenvolvimento dele. A SEGA confiou tanto na proposta que assinou os contratos com Michael Jackson, antes do desenvolvimento do jogo começar o que era bem incomum na época em geral a empresa gostava de ter alguma coisa já em andamento para avaliar antes e firmar um acordo de licenciamento a intenção era um jogo de Mega Drive para ajudar a alavancar o lançamento ocidental do console porém estamos falando da SEGA empresa que também é sinônimo de arcades e como tal não dispensaria uma máquina com o rosto do rei do pop nos seus game centers contudo o interessante aqui é que e não estamos falando de versões de um mesmo jogo. Os dois jogos seriam desenvolvidos em paralelo. Um Moonwalker para Mega Drive. E outro para os arcades. Apesar das duas equipes trocarem informações. Os projetos não eram os mesmos. Tínhamos realmente duas equipes da SEGA. Cada uma encarregada de fazer um jogo diferente de Moonwalker. Michael Jackson participaria do desenvolvimento dos dois. Porém. Enquanto o jogo de Mega Drive. Seria desenvolvido pelo estúdio. Sega AM7. Com produção e design. De Ropiako Tsurumi. O Moonwalker dos fliperamas. Seria desenvolvido pelo estúdio. Sega RD1. Tradicional divisão da Sega. Para o desenvolvimento de arcades. E teria direção e produção. Assinadas pelo próprio Michael Jackson. As sugestões de Michael. E as suas avaliações. Do que ia sendo feito ao longo do desenvolvimento do jogo. Eram numerosas. Mas a sua relação. Com a empresa e com a equipe Era tal que a comunicação era sempre respeitosa E o trabalho fluía muito bem No jogo de arcade A pegada de Biren Up seria mais forte E no Moonwalker de Mega Drive Teria mais elementos de plataforma Nos arcades Seria um verdadeiro briga de rua clássico Porém numa perspectiva isométrica A placa onde o jogo seria desenvolvido Seria a System 18 Velha conhecida de clássicos dos arcades da Sega Como Shadow Dance Alien Storm e Laser Ghost entre outros esse hardware tinha um defeito a chamada bateria suicida a placa tinha uma bateria que no fim da sua vida útil acabava inutilizando a placa e também o seu jogo o lado bom é que para os padrões da época a System 18 era capaz de entregar uma qualidade gráfica superior aos consoles caseiros da época e isso foi bem evidente nesse jogo os sprites e seus movimentos passaram pela aprovação de Michael Jackson que fez sugestões e modificações no trabalho dos desenvolvedores o próprio sprite do cantor seria baseado numa das suas cenas mais famosas no filme Moonwalker na qual Michael entra num clube noturno e enfrenta mafiosos e cafetões ligados ao vilão Mr. Big, tudo isso coreografado ao som da icônica Smooth Criminal, esse trecho do filme acabou canonizado como o clipe dessa canção e a atmosfera de enfrentamento com bandidos, mesclado com a magia da música e da dança de Michael era exatamente a pegada que queriam para o jogo, assim o sprite de Michael estaria vestindo um terno branco estilo mafioso que o artista utilizou na cena os inimigos seriam gangsters bandidos e máquinas baseadas no filme, mas não poderiam faltar os zumbis num cenário de cemitério, afinal quase todo fã de Michael Jackson acharia um sonho, ou pesadelo, quem sabe vivenciar o cenário do antológico clipe de thriller, porém どうぞ<音楽> Devido a obscuras questões de licenciamento, a canção Thriller em si, ficou de fora do jogo. Sendo substituída na fase dos zumbis, por Another Part of Me. E apesar de ser um briga de rua, o método de acertar os inimigos não era físico. Michael não socava ninguém. Ele utilizava poderes mágicos, podendo carregar a sua magia por certo tempo. Para atingir os inimigos mais distantes. O que dava ao jogo, elementos de running gun. E quando vencidos, os inimigos eram arremessados para fora da visão do jogador foi uma exigência de Michael que não houvesse mortes explícitas no jogo salvo a do vilão final outra exigência do astro foi a participação de bubbles seu chimpanzé de estimação na vida real o pequeno símil estaria em algum ponto da fase ao encontrá-lo o jogador poderia transformar Michael num robô por um período limitado era uma versão reduzida do robô em que o cantor se transformava no filme afinal ficaria difícil inserir inserir aquele entre aspas Megazord gigante na perspectiva isométrica do jogo o Michael robô tinha projéteis que causavam mais danos e também resistia melhor aos ataques inimigos ataques esses que eram muitos o jogo foi pensado para ser difícil um verdadeiro papa fichas já que estamos falando de arcade mas como todo papa fichas que se preze ele precisava ter elementos que fizessem o jogador continuar interessado em colocar mais créditos Nesse caso, além do esforço em produzir um game bonito e divertido, havia também o som, como não poderia deixar de ser diferente num jogo de Michael Jackson. O rei do pop participou ativamente na escolha e conversão de suas músicas, que comporiam a trilha sonora do game. Todas as vozes de Michael Jackson no jogo foram gravadas pelo próprio. Sim, todos aqueles gritos no jogo são dele mesmo. Na verdade, ele enviou fitas com horas de exclamações e gritos, muito mais material do que realmente foi aproveitado no game infelizmente a Sega foi negligente com esse material se essas gravações ainda existem não se sabe o paradeiro delas e se havia música não poderia faltar dança no melhor estilo dos seus clipes musicais o ataque especial de Michael Jackson no jogo envolvia colocar todos os inimigos na tela para dançar até serem derrotados deixando que Michael salvasse as crianças que estariam presas em campos de força ao longo das fases e poderiam restaurar a saúde do jogador o que era valioso para que ele conseguisse passar as fases as transições entre essas fases contavam com breves cutscenes formadas por quadrinhos no melhor estilo gibi para manter o enredo presente no jogo o engraçado desses quadros é que frequentemente eles contavam com os gritos de Michael Jackson o resultado final seria um jogo completamente diferente do de Mega Drive inclusive no número de jogadores o gabinete de Moonwalker suportava até três jogadores jogadores simultâneos outros personagens jogáveis foram cogitados mas como imaginavam que qualquer jogador ia querer mesmo estar na pele do rei do pop acabaram por colocar os players 2 e 3 como versões de Michael Jackson mas com roupas de cores diferentes o jogo foi lançado em julho de 1990 pouco antes do jogo de Mega Drive e era bom era atenuado pelo seu grande nível de desafio e além da qualidade do jogo chegar no fliperama na década de 90 e encontrar uma máquina com o rosto de Michael Jackson e suas músicas tocando alto era sem dúvidas uma atração e tanto o próprio Michael Jackson se divertiu controlando a si mesmo tanto no arcade quanto no jogo irmão de Mega Drive legado talvez o principal legado de Moonwalker tanto o arcade, quanto o de Mega Drive, tenha sido iniciar a parceria de Michael Jackson com a SEGA, dali em diante, o astro não se importaria que a desenvolvedora o apresentasse como um seguista e sua influência na empresa atingia até uma de suas principais franquias, o Sonic segundo o designer do personagem Naoto Oshima, o vermelho e o branco dos sapatos do ouriço foram inspirados pelo contraste dessas cores, na capa do o álbum Bad de Michael Jackson. Enquanto a trilha sonora do Sonic 3 teve uma controversa participação do Rei do Pop. Controversa pois Michael não aparece nos créditos e é difícil saber com precisão até que ponto foi sua influência na música desse jogo. Mas isso é tema para outro vídeo, você não acha? Além da Sega, Michael também figurou em outros jogos. Na verdade, houve um terceiro game de Moonwalker, lançado para computadores, mais ou menos na mesma época e desenvolvido pela US Gold, sem mais quer ligações com os projetos da SEGA, porém esse jogo não caiu no gosto do público e ficou um tanto obscuro, houve também uma versão de Moonwalker para Master System que tentava replicar a experiência do jogo de Mega Drive, só que com gráficos e sons inferiores, quanto à parceria com a SEGA, um grande ato ocorreu, quando surgiram as famigeradas acusações que marcaram para sempre a carreira do astro, o que fez com que mais participações nos games não ocorressem por um bom tempo, mas Michael Jackson Além da pessoa real, era um tema da cultura pop e, como tal, acabou voltando a figurar em jogos diversos, inclusive da própria Sega. Mas seria impossível falar de todos os jogos que há referências a Michael Jackson. Nesse vídeo descobrimos como foi o desenvolvimento do arcade com a participação direta do rei do pop, Michael Jackson e seu Moonwalk. O arcade de Moonwalker eu joguei no Shopping Aricanduva na Zona Leste. E essa máquina eu vou te falar que eu joguei uma ou duas vezes, mas não era porque eu era ruim. Também tava porque eu era ruim, porque o jogo é difícil. Mas porque na época a gente tinha que usar aqueles play cards. E era muito caro, minha gente. Para te dar um exemplo, uma ficha custava, sei lá, 10 centavos. Mas para você jogar naqueles playlands do shopping, no cartão era descontado 2 e 2,50, algo assim. Era muito caro. Apesar que no shopping geralmente tinham máquinas diferentes e mais modernas Pelo menos no auge dos fliperamas Mas eu quero saber de você Qual a sua história com Moonwalker, o jogo do Michael Jackson? Eu estou muito curioso, me fala aí nos comentários E se você quiser ganhar um coração meu Escreve aí nos comentários Michael Jackson, o rei do pop e protagonista de Moonwalker Ah, e não se esquece